Bom, Coisas da Vida vem para celebrar, né? Faz parte dos meus 10 anos de, de carreira, ainda em comemoração aos 10 anos de carreira, e é um disco de celebração, assim como foi, o especial, e esse disco vem, especialmente essa canção, Coisas da Vida. Coisas da Vida vem para lembrar do natural, lembrar do nosso contato com o rural, com a terra, a necessidade desse contato com o rural, de como isso é importante, de como a força de um país emerge do campo, das coisas simples. Nós vivemos atualmente numa era de tanta sofisticação, de tanta tecnologia, e às vezes a gente se esquece que o insumo para essa tecnologia está no campo, que o que nos mantém vivos, a nossa alimentação está no campo, eu para lembrar disso mesmo, da necessidade do contato com a terra, com o natural, com a natureza, com a gente mais simples, com tudo isso. É, essa é, esse é o grande foco desse disco. Ele é um disco que foi inteiramente pensado, mesmo com regravações, mas regravações que estivessem dentro desse contexto de lembrar da necessidade que a gente tem, que é do bicho humano. Né? Nós somos um bicho, nós também precisamos de terra, nós também precisamos de planta, nós também precisamos de água limpa, nós também precisamos de ar limpo. Nós precisamos de tudo isso e tudo isso que só se encontra mesmo no rural. Que só se encontra, por isso também é tão voltado ao rock rural, que é uma mistura disso. Porque o mais bacana da civilização humana, eu acho que é isso, essa mistura de poder criar o seu meio, mas sem destruir o meio ambiente para poder continuar vivendo para depois, né? Então, eu acho que essa é, esse é o grande foco desse disco, principalmente dessa música. Lembrar da singeleza das coisas pequenas da natureza e de como tudo isso é fundamental. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum estilo, eu acho que todos os estilos que consagram a identidade brasileira e o mais bonito da identidade brasileira é que ela é multicultural, ela se mistura com milhões de coisas. A gente tem a influência da música de raiz, que hoje em dia já não, nem se chama mais sertanejo, não sei porque que é aquela música de raiz realmente que faz parte da nossa identidade. E eu sempre gostei muito de misturar ritmos, eu sempre, sempre gostei de poder transitar entre todas as divisões possíveis, todos os compassos, tudo que me for possível. Então esse disco tem sim uma característica mais rural, mais, mais de raiz, mas sem perder o meu foco, porque eu sou realmente um artista da música popular brasileira, e a música popular brasileira ninguém sabe o que é, ninguém chegou a uma definição. Eu acho que tudo isso que compõe a nossa identidade cultural, tudo isso que compõe o que nós somos, que mistura a terra, que mistura o rock, que mistura o blues, que é uma influência americana, a nossa bossa nova, que também se parece muito com o jazz, eu gosto de tudo isso, eu gosto de poder ter essa liberdade de transitar entre todos esses estilos, ter essa possibilidade de misturar todos eles numa panela e criar um caldo ali. E Coisas da Vida vem nesse sentido também, né? A música Coisas da Vida tem uma pegada que lembra um pouco aqueles pops dos anos 70? Tem, de fato tem com uma letra mais rural, mas sempre dessa característica da mistura, que eu acho fundamental, e acho que é isso que é lindo na nossa cultura, a possibilidade de misturar as coisas e de fazer uma coisa nova. Como diria o Oswald de Andrade, a possibilidade da gente engolir toda essa essa cultura, mastigar e tornar dela uma coisa nova. É esse antropofagismo cultural que eu acho muito bacana. Misturar instrumentos também sempre foi uma coisa que eu gostei muito, isso sem dúvida. É... Eu gosto de qualquer coisa que faça som. Se faz som, pode servir de música. Seja uma flauta, seja um atabaque, seja o que for, né? E essa mistura compõe uma sonoridade muito ímpar, muito pouco explorada na nossa música brasileira de hoje em dia. Já foi mais explorada, mas hoje em dia, nossa música, infelizmente, anda muito pobre de instrumentos, anda muito pobre de arranjos, e eu acho isso muito triste. E eu gosto muito dessa sonoridade mesmo. Da possibilidade das misturas de ritmos e de sons. E de instrumentos diferentes. E o que fizer som e que for possível mesclar ali na, no meio da música. Eu gosto. E Enquanto eu puder continuar utilizando essas possibilidades todas. Vou continuar usando. Anima a luz do dia. A Anima um novo tempo. Assim A se